E agora, Celso vernizzi O Homem do Tempo Olá, amiga! Olá, amigo! É dia de luz, manhã de sol, só falta o barquinho a navegar no azul da cor do mar, mas, se olhar bem, ainda tem um barco aqui a colar nesse dia que é maravilhoso, né? Um dia muito ensolarado em todo o estado. No interior... 33 graus, na capital 28, no litoral 27 a 28 graus, clima quente, abafado à tarde, pode chover lá no litoral norte, na divisa do Rio de Janeiro, onde a frente fria ainda pega um pouco e vai em direção a Minas Gerais. Por São Paulo é tempo de sol e elevação das temperaturas, nada que venha a alterar esta situação por enquanto, então aproveite, quem puder. Depois de um feriadão de tempo bom e sol, começamos aí a quarta-feira também com tempo sol o dia inteiro. Tá bom? Grande abraço!